Pessoal, voltando à disciplina de empreendedorismo e inovação, eu sou o Geraldino Caneiro de Araújo e esse é o nosso módulo 4, o último módulo dessa disciplina. Nesse módulo, a gente vai falar de modelagem e startups. A gente inicia aqui a discussão retomando algo lá da, da unidade 1 do módulo 1, no qual falava que os empreendedores precisam necessariamente planejar. Por vezes, o empreendedor tem uma ótima ideia, sonha com aquele negócio, sonha em, em como vai ser, que cor vai ser, que nome vai ser, e etc. E nada disso vai para o papel. Então, nesse tópico, nessa unidade em específico, a gente vai falar muito disso. né? Olha, a ideia precisa sair né, da cabeça do empreendedor para ir para o papel. Essa é uma etapa muito importante. Assim. Então, a gente começa falando que Existe uma ordem no processo empreendedor. Então, olha, eu tive uma ideia, verifiquei a oportunidade, vou escrever um plano de negócio, daí eu vou quantificar e obter recursos, abrir o um negócio, né? E aí parte pra, para o gerenciamento. Plano de negócio aparece sim em negrito aqui, porque a gente vai falar muito dele. Um plano de negócio serve tanto para novos negócios ou para aqueles que já existem ou para negócios que precisam de inovação, atualização, reestruturação. Para tudo isso, o plano de negócios pode ser útil. Então, plano de negócios pode acontecer em qualquer etapa da organização. A gente reforça muito no começo, porque é um ambiente de estabilidade, né? E para apresentar esse negócio para investidores, possíveis financiadores, é bem interessante ter esse plano de negócios escrito, formalizado. O plano de negócio pode ser utilizado para atender a seguintes objetivos de uma organização, de uma empresa, de um negócio. Testar a viabilidade, orientar o desenvolvimento das operações e estratégias, atrair recursos financeiros, transmitir credibilidade ou mesmo desenvolver a equipe de gestão. Para ser bem sucedido, o empreendedor precisa planejar o seu negócio. Planejar significa estudar antecipadamente a ação que vai ser colocada em prática. Quais são os objetivos que quer alcançar? Visa proporcionar condições racionais para que a empresa seja organizada e dirigida com base em certas hipóteses a respeito da realidade atual e futura. A gente está falando aqui de hipótese porque um plano de negócio está ligado. Um novo negócio, uma nova oportunidade, uma mudança. Então a gente está vislumbrando assim, né? olha, pode ser que isso dê certo, pode ser, pode ser. Então a gente está falando de hipóteses. Tem um autor que vai chamar, tem um autor que vincula empreendedorismo a sonho, porque alguns empreendedores partem de sonhos, né? Olha, o meu sonho é ter tal negócio, que ele seja assim, que ele atenda os consumidores, que ofereça esse tipo de produto. Bom, na internet, né, nos livros, na teoria, a gente vai ver que existem vários modelos de plano de negócio. E aqui a gente vai sugerir uma estrutura que o plano de negócio deveria ter, né? Um sumário executivo, um conceito do negócio, mercado e competidores, equipes de gestão, produtos e serviços oferecidos, a estrutura operacional, marketing e vendas, estratégia de crescimento indicadores financeiros e anexos. Como eu coloquei, essa é uma sugestão de conteúdo, de estrutura para um plano de negócios. Mas existem vários modelos, o Sebrae tem um, a internet vai apresentar vários modelos nesse sentido. Bom, é importante falar também que o empreendedor ele pode procurar uma incubadora, que é um dos caminhos, assim. É, a empresa ela pode ser incubada. Nesse, nesse processo ela passa a ter um suporte técnico, material, tecnológico e até mesmo de gestão aumentando as chances de sucesso do empreendimento. O plano de negócio também é um indicador aí que pode aumentar as chances de sucesso do empreendimento. O plano de negócios, na verdade, de uma forma bem simples, é um documento. É um documento que abarca um conjunto de dados, informações sobre o futuro empreendimento. Define suas principais características e condições para a viabilidade. Além de apresentar quais são os riscos. É, e o plano de negócios pode ser utilizado, é utilizado para facilitar a implantação. O plano de negócio deve esclarecer sobre as principais dúvidas em relação a esse novo empreendimento. Então ele vai falar sobre o negócio, sobre a gestão do negócio, o mercado e os aspectos financeiros e econômicos. Ou seja, está mostrando toda a sua ideia no papel. É muito interessante da gente repensar, né? Então assim, olha, eu tive uma série de ideias, então agora eu estou repensando, colocando no papel. E organizando também, né? Enquanto a gente está pensando, vem muitas coisas à mente. Então, quando a gente coloca no papel, está formalizando isso. Bom, o processo de empreender é constituído por quatro etapas. Aqui a gente vai falar disso, né? Olha, identifiquei uma oportunidade, pensei a respeito, tive ideias, elaborei o plano de negócio, fui captar recursos, o um negócio está funcionando, vou gerenciar. Isso aqui a gente está reforçando o que foi colocado alguns slides atrás. As utilidades de um plano de negócio são muitas. Aqui a gente vai citar algumas delas, né? ele cobre todos os aspectos internos e externos do negócio, abrange os aspectos atuais e futuros do negócio, funciona como uma visão integrada e sistematizada do negócio, serve como um guia abrangente para a condução, informa o mercado, principalmente investidores, bancos financeiras, a respeito do que é esse negócio, divulga os parceiros internos, externos e as características, funciona como um meio de avaliação de, de, dos desdobramentos do negócio, e é um verdadeiro indicador de métricas para avaliação posterior. Um plano de negócio vai ter algumas páginas, né? a gente está falando de algumas páginas nesse sentido. E aí, pensando em talvez é, reduzir tudo isso né, para uma página só, para que fosse mais visual, para que fosse mais aceitável, mais, mais elaborado pelos empreendedores, é, a gente tem um outro modelo chamado Canvas, que se baseia no, na, na questão de inovação, prototipação, cocriação, utilizando os conceitos de design thinking. E ele é separado em nove blocos. Tem o um nomezinho de Canvas. Basicamente, esse é o Canvas. Esses são os nove blocos. né? E a gente apresentar qual é a ideia do negócio em uma página só. Então, a gente vai falar de proposta de valor ou oferta de valor, e aí a gente vai ter os quadrantes relacionados a clientes, relacionar, relacionamento, canais e segmentos de clientes, e isso gerando receita, quais são as fontes de receita, receitas, e a gente vai ter os quadrantes relativos aos fornecedores, quais são aos fornecedores e ao negócio em si. Né? Então, quais são as parcerias, quais são as atividades, quais são os recursos e quais são os custos, desse negócio, de forma bem pontual para ser apresentado. O Canvas também pode ser utilizado para novos negócios ou para negócios estabelecidos. Aqui a gente só vai reforçar né, quais são os nove quadrantes, segmentação da clientela, proposta de valor, canais de contato, relacionamento com os clientes, fontes de receita, recursos necessário, necessários, atividade principal do negócio, parceria-chave, estrutura de custos um autor para outro, um modelo para outro vai mudar o nomezinho, mas o quadrante é ruim. Bom, um modelo de negócios vai permitir que a gente possa definir a natureza da situação comercial desse negócio, equacionar como vai vender seus produtos ou serviços, determinar o valor que oferece aos consumidores com o objetivo de gerar lucro e garantir sustentabilidade, Apoiar o planejamento empresarial, ajudando a reduzir custos, melhorar processos, reduzir riscos e detectar novas oportunidades, isso é importante. Olhar para a empresa como um sistema, no sentido de que deve-se considerar cada setor, cada etapa do projeto e ajuda a determinar a estratégia em empresas maduras, tendo em conta toda a cadeia de valor. Com base nisso tudo que o modelo de negócio permite, né, reforça a nossa importância de pensar e escrever sobre, de fazer um plano de negócio. A unidade 2 vai falar das startups e dos pitches. O empreendedorismo trata de inovação em todos os âmbitos de negócio. Pode ser produto, processo, modelo de negócio, ideias, serviços, interações. A gente volta lá no manual de aula, não é produto processo, organização e marketing. Então, existe uma variedade de aplicações inovadoras que estão longe de serem esgotadas, não serem esgotadas. Isso requer muito mais do que uma visão operacional, uma visão tática. Exige uma visão estratégica do negócio. Nesse sentido, a gente tem visto o nascimento aí, o boom das startups. A startup, na verdade, é uma verdadeira catalisadora capaz de transformar ideias e produtos em uma velocidade muito rápida. Produtos ainda em testes, né, são lançados com preocupações com qualidade, acabamento, sem essa preocupação de qualidade e acabamento, para fazer teste, verificar como os consumidores vão reagir a esse produto, é, e aí isso vai gerar uma série de feedbacks quantitativos e qualitativos a respeito da experiência desse produto. As startups utilizam um ciclo rápido e intenso de feedback, já que eles precisam testar esse produto junto aos consumidores. Então, vai falar de uma construção, de uma mensuração e de um aprendizado em relação a esse feedback. Gerir uma startup vai exigir uma nova forma de pensar, de agir, uma postura empreendedora, de forma contínua, vai ser essencial. A cada momento, né? A startup vai precisar aprender, medir, reaprender, adaptar, para se manter vivo. Startup vai, uma das características da startup, uma característica principal é a inovação. Então, um produto novo, por isso que ele precisa de feedback, por isso que ele precisa de protótipo. Esse produto ele pode ser replicável, esse negócio ele pode ser escalável. Então, as startups têm características nesse sentido. Por conta disso... Vai exigir delas mudanças rápidas, elas vão precisar ser ágeis, com referenciais de comparação, de desempenho, vão precisar estar conectadas aos clientes, isso a gente vai falar bastante, tem falado bastante para reforçar, é, e também precisa, estar, precisa entender esse ciclo de aprendizado, quando a gente fala de modelo de gestão dentro de uma startup. Ciclo, porque começa, termina, né? retoma, o que pode ser melhorado e tudo mais. O produto mínimo viável (MVP) é o nome dado ao produto-serviço desenvolvido por uma startup que possui várias características e funcionalidades para ser vendido. Porém, ele ainda não está totalmente finalizado para o mercado. O MVP, na verdade, é um protótipo. Ele vai ser validado por clientes potenciais e críticos. Então ele é oferecido a esses clientes, é, a gente vai chamá-los, talvez, né, aqui como o autor coloca, de adotantes iniciais, e eles têm a missão de validar a ideia do produto ou serviço antes que seja lançado no mercado. Esses adotantes, eles vão apresentar, né, vão dar retornos para a gente, assim, sobre a concepção da ideia, da funcionalidade, do formato, do desempenho, tudo aquilo que eles considerarem importante para validar. E aí, na sequência, colocar isso para funcionar. As startups nascem então com o DNA da inovação, elas precisam inovar, né? senão ela não vai ser uma startup, ela vai ser só mais um negócio no mercado. Geralmente são empresas ligadas à tecnologia, mas não só isso. Startups são empresas de alto crescimento, têm alto risco, porque a gente está falando de algo muito inovador, estão antenadas nas tendências tecnológicas e possuem, ou deveriam possuir, uma equipe alinhada. Porque como a gente está falando de inovação, de mudanças muito grandes e rápidas, etc., a equipe vai precisar estar sempre alinhada e ser ágil nesse sentido. Pitch. Pitch é uma forma de apresentação de um novo negócio, nesse caso de uma startup, pensando em investimento. Pensando em apresentar esse negócio para alguém, assim, em termos de convencer a pessoa da sua ideia, que a sua ideia é viável. Existe uma metáfora sobre o pitch do elevador. Então você tem uma ideia maravilhosa, né? Você está com aquilo na sua cabeça, colocou no um papel e etc., e você encontra um investidor no elevador. Então, você precisa reduzir, reduzir, resumir, sintetizar a sua ideia para conversar com esse empreendedor, né, com esse investidor, durante o elevador, aqueles minutinhos ali do térreo até onde vocês vão juntos. Então, o pitch é uma síntese do que vai ser apresentado para se mostrar viável a ideia. E essa, essa brincadeira aí com o elevador é uma forma da gente entender, né? Olha, são minutinhos, assim, segundinhos assim, que você tem com a pessoa para ter uma fala muito assertiva do que é o seu negócio, a sua ideia de como vai ter resultado, de como ah, esse investidor pode entrar. Pessoal, esse é o fim do módulo 4, modelagem startups. É, é importante ressaltar que existem textos, vídeos, atividades de check-out, uma série de coisas importantes que a gente pensou para essa disciplina que vocês precisam dar uma olhada. Obrigado e bons estudos!